Que é um treino bem curtinho de 5 minutos, mas que é para você derreter a gordura do corpo inteiro. Vai começar agora. Fica aqui comigo. Música Seguinte, você vai fazer um minutinho de cada exercício. Eu vou te avisando e aí não tem intervalo, não tem intervalo nenhum, gente, entre eles. Eu vou te avisando, ah, prepara que daqui a pouco vai mudar, daí a gente já vai mudar, tá? O timer tá aqui, eu vou deixar apitando pra você, pra você saber a hora, pra você saber a hora que é pra trocar o movimento, tá? Não para na hora que apitar, é para na hora que eu falar, fechou? Então, ó, vou soltar, o primeiro é o mais simples, é o mais fácil de todos. Soltei aqui, fica de frente pra mim, como se você estivesse pulando corda. Os dois pés juntinhos, só isso. Contrai seu abdômen, abre seu peito e dá um saltinho, pode ser pequenininho mesmo, como se fosse pulando corda, tá? Se você sentir que tá, se você sentir que tá muito pra você, o que, que você faz? Só isso aqui, ó, pontinha de pé, pontinha de pé, ou dá um saltinho para, outro saltinho para. Fechou? Então continua aí, vambora! Força, mais um pouco, eu sei que já começou a esquentar Eu sei, aqui também já começou a esquentar a gente começou assim, propositalmente É pra você já sentir o corpo preparado pro esforço Lembra, são só cinco minutinhos de treino Fica aí Faltam 15, 15 segundos agora Continua no saltito Ui, meu cabelo já tá soltando <risos> Mais antes um de 15 só, 8 segundos Força, continua que eu vou mudar o movimento É isso aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três, o próximo, tá? Valendo, vem Eita, que eu falei que não ia ter descanso E o meu timer colocou um descanso Mas eu vou avisar você, tá? Ele vai apitar e você continua Continua Eu vou avisar na hora que for pra gente parar A gente vai parar um pouquinho antes Porque o meu celular colocou um descanso ali que eu não queria Um, dois, três Um, dois, três A opção é fazer um, dois e sobe um, dois, ajeita, sobe. Um, dois, ajeita, sobe. Tá morrendo no meio do caminho? O que, que você faz? Isso aqui. Beleza? Não para antes da hora. Tá morrendo? Use uma opção de baixa intensidade. Se não é aqui, ó. Joelho lá em cima. Bora. Vem. Só mais um pouco. Gente, meu cabelo vai soltar. Continua. Mais um tiquinho. Vem. Joelho em cima. Dá o seu melhor sempre. Sempre. Sempre. Não para antes da hora. Lembra que você tem que treinar no seu limite. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah. Ó, prepara para trocar o movimento. Saltou, voltou. Saltou, voltou. Mesma perna. Só que eu quero rapidinho, ó. Como se fosse uma corrida no lugar. Valendo. Foi. Ele vai apitar de novo, mas não para, não se mexe. Ele vai apitar porque eu... ele tá louco. Coloquei ele e ele botou descanso. Gente, continua. Vou ter que arrumar meu cabelo. Fica aí, mexe o braço como se estivesse correndo É que senão meu cabelo vai despencar E a perna da frente tem que dar um saltito Fica aí Mais um pouquinho uh! Gente do céu, a panturrilha dói? Dói, a panturrilha queima? Precisa de uma opção? Tem Isso aqui, sem saltar Pisa e levanta, pisa e levanta. Muito mais fácil isso aqui tá? Só usa isso aqui na hora da morte Beleza? Se não, você continua no rapidinho comigo e repara que eu não mudo a perna. É como se você estivesse correndo com uma perna só. Bora, 20 segundos. 20 segundos, bora, força. Uh. Não desiste. Eu sei que não tá fácil, porque pra mim também não tá. A gente vai junto, eu te levo até o final. Vem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Prepara pra trocar a perna, não ia ter descanso, mas o celular colocou, né? Então prepara aí, é a mesma coisa, já começa, a gente vai começar um pouquinho antes, do apito. Vem, levanta a perna. Perna de cima dá um saltito, opa, perna de cima levanta, perna de baixo dá um saltito. E o braço movimenta, como se fosse na corrida. Vem, bora. Meu Deus do céu, Carol, tô morrendo, vou fazer a opção só um tempinho. Beleza, o importante é você não parar. Faz a opção só um tempinho, você vai recuperar forças, vai respirar fundo. Vai pegar energia e vai voltar forte. Tá? Tem mais, tem mais, tem mais. Não para. Não para. Vem. Uh! Agora é a bateria do meu celular que tá querendo pifar. Vem, mas vai dar. Pra gente terminar o treino. Levanta essa perna. Força. Tá quase. Saltando na pontinha do pé. Falta um exercício só depois desse. É o mais intenso, eu acho, na minha opinião Mas não para Respira Presta atenção Mão no pé, salta grandão Mão no pé e salta grandão Opção, mão no pé, não salta Valendo, foi Ah Grandão Mão no pé e salta Usa os braços, tá? Quanto mais músculos a gente movimenta Mais calorias a gente consegue Queimar no exercício mas a gente queima no treino. Então vem. Embaixo em cima. Embaixo em cima. Força, força, força. Bora. Ah. Eu tô morrendo aqui também. Não me abandona. Vem. Não me deixa sozinha nessa. A gente tá junto aqui. Uh. 23 segundos. Passa muito rápido. A gente não vai nem vir passar. Precisou, faz isso aqui. ó. Precisou, vai aqui. Dobra a perna. Arrebita o bumbum. E tenta vir comigo, falta pouco. 10 uh! segundos! Vem, força! Não para! Deixa a coxa queimar! Deixa o coração bombar! Força! Ah! Valeu! Meu pai amado! Uh! 30 segundos! Quer? 30 segundos! Respira e dá play de novo no vídeo! Não tô nem conseguindo falar, mas já vou te avisar! Curte o vídeo! Tem outras opções de treinos pra você aqui no canal. Não esquece de curtir, se inscrever e depois a gente se vê na outra semana. Eu vou continuar meu treino. Ó, minha roupa linda, gente. Loja Carol Borba, tá? <risos> beijo, beijo, beijo!